americanas vamos começar a colocar os secos vamos colocar uma chávena e meia de farinha Sopa de açúcar, uma colher e meia de. De colocar duas colheres de chá de fermento e agora vamos colocar meia colher de chá de sal fino vai like aqui Ajuda-me. o é? sumo. Sim. Só um bocadinho também. Vamos acabar de fazer as espanquecas. Olha, vale, mistura o sal, se faz chegar. Agora vamos colocar uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Eu tens que de mexer devagarinho, estás a de meter farinha toda por. É bebê que é um pouquinho. Agora a Kika vai adicionar dois ovos. Eu ganhei o quê? Tu queres? Vamos adicionar um quarto de chávena de manteiga e uma chávena do nosso leitelho que fizemos o outro dia. É bom? Não gostas? Hum? Não gostas de leite? tão? Pode ver isso Papá, o que Espera, já vou meter os gordinhos. É a massa das nossas panquecas deliciosas. Voltamos! As nossas panquecas já estão prontas! A Kika já colocou a manteiga na panqueca quente, que é o Tendo, agora vamos colocar o nosso molhinho. Hum. Sim! Hum, que gostoso! Com a de manteiga! Temos as nossas panquecas caseiras da família Kikas. Não é, Kika? Olha. Yeah. Ai, oh, umas surpresas. Estas são umas surpresas para a gente. O que é que tu tens aí? Ai, um sapato. Que fixe. Oh, oh, uns elásticos. Bem, vamos dizer tchau para a gente ver essas surpresas todas. Dá tchau aos amigos. Tchau. tchau, amigos. Obrigado por ter assistido. Não tchau. se esqueça do like. E subscrever o canal.